E aí, pessoal, tudo bem? Em aulas passadas, nós introduzimos a ideia de uma curva de densidade, que é uma representação gráfica de uma distribuição. E Mais à frente, nós também vamos ver coisas como densidade de probabilidade. Mas, nessa aula, nós vamos focar em como descrever essas curvas de densidade. E também vamos aprender a como descrever as distribuições que elas representam. E nós temos quatro curvas aqui. Se nós quisermos descobrir o valor do meio dessa curva aqui, qual é o valor aproximado? Ou seja, nós queremos descobrir a mediana dessa curva. Basicamente, se nós temos um conjunto de dados e se nós ordenarmos do menor para o maior, o valor do meio vai ser a mediana. É o valor médio? ou a metade entre os dois valores do meio. Nesse caso aqui, nós queremos encontrar um valor que é metade dos valores que estão acima dele e abaixo dele. Então, se olharmos para a curva, nós queremos saber esse valor aqui que está dividindo ela em duas metades iguais. Ou seja, o valor que é maior do que esses valores aqui e que é menor do que esses valores aqui, que é o que chamamos de mediana. Basicamente, a mediana é o valor central, e com isso você tem uma distribuição simétrica. Então, esse valor aqui vai ser a mediana, e chamamos essa reta aqui de reta simétrica. Aqui ao lado, nós temos uma distribuição um pouco diferente. Essa distribuição nós chamamos de distribuição bimodal. Isso porque você tem dois picos aqui, mas observe que eles são simétricos, eles são iguais. E esse ponto de simetria ele está aqui. Então, aqui está a mediana, o ponto central. Outra maneira de pensar nisso é que essa área da esquerda aqui é igual à área da direita o que torna esse ponto aqui a mediana. Mas e se nós estivermos lidando com distribuições não simétricas? Eu vou pensar da mesma maneira. Qual é o ponto que deixa a área da direita igual à área da esquerda? Ok, isso não vai ser exatamente igual, mas eu vou tentar aproximar aqui. Se eu colocar a minha mediana aqui, fica bem claro que a área da direita ela é maior do que a área da esquerda. Se eu colocar a mediana mais ou menos aqui, estou aproximando, ok? Fica mais próximo de dizer que essa área daqui é igual a essa área daqui. E se realmente isso estiver certo, essa aqui vai ser a mediana. E a mesma coisa acontece com essa curva aqui. Eu posso colocar a minha mediana mais ou menos aqui e vou dividir isso em duas áreas iguais. Então, essa área tem que ser igual a essa aqui. Claro, essa parte aqui é mais larga e essa aqui está um pouco mais alta, mas a ideia é que as duas áreas sejam iguais. E se isso acontecer, essa aqui vai ser a mediana. Então, é assim que você pensa na mediana para distribuições contínuas como essa. Agora, o que podemos dizer sobre a média? Na média, você pega cada um dos valores possíveis e você pesa pelas frequências deles. A média demonstra a concentração dos dados de uma distribuição. É um ponto de equilíbrio das frequências. E para distribuições simétricas, a média é igual à mediana. Então, essa aqui vai ser a média também, e aqui também a média é a mesma da mediana. A média é aquele ponto que você quer equilibrar a distribuição. É como se você colocasse algo aqui que é capaz de equilibrar essa curva aqui, essa distribuição. Aqui, a mesma coisa. E, claro, tudo isso vai resultar na ideia de média ponderada de todos esses valores aqui. E o que acontece com as distribuições assimétricas? Onde você teria que colocar um ponto de apoio nessa distribuição? Ou seja, o que faz equilibrar essa distribuição? Bem, nós temos áreas iguais em ambos os lados, mas quando você tem essa deformação longa aqui para a direita, isso vai fazer com que a média fique à direita da mediana. Então, provavelmente, o nosso ponto de equilíbrio, a nossa média, vai estar mais ou menos aqui. E, de novo, eu só estou colocando isso de forma aproximada, tá? não é um valor exato. Mas a nossa média estaria mais ou menos aqui, ou seja, ficaria à direita da nossa mediana. Então, Só para ficar bem claro, a mediana é essa aqui, essa reta, e essa aqui é a média. Agora, nessa curva aqui, a média vai ficar à esquerda da mediana, porque nós temos essa deformação aqui para a esquerda, o que faz com que a média seja puxada para a esquerda da mediana. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Então, esse valor vai ser a média. E, claro, nós temos nome para cada um desses casos. São o que chamamos de distribuições assimétricas. Sendo que, no caso em que a média está à direita da mediana, nós chamamos de assimétrica à direita. Isso parece um pouquinho complicado, mas basta você olhar essa cauda aqui, essa deformação. Se ela estiver para a direita, então, nós temos uma assimétrica à direita. E quando essa cauda aqui está para a esquerda, significa que a média ela está à esquerda da mediana. E é o que chamamos de assimétrica à esquerda. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!